E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal GameTV E estamos aqui hoje com um vídeo muito especial Um guia completo de skills de mago Para você aí que quer criar um mago E quer saber como seguir as skills Ou para você que está retornando ao jogo Olha essa Sacer com esse escudo muito rox! Muito legal. Sacer Ciel do Migal do clã Irmandade Rofian. Ropian. Irmandade que é um clã de nome e história no PPT. Também no Cronos teve presente há um tempo atrás. Não sei se está ativa ainda. Bem, vamos lá iniciar. Um abraço a todos os membros do servidor Migal. Vamos é, começar pela tier 1, 2, 3, 4 e 5. Primeiro eu vou falar aqui na cidade depois vamos para Lost para demonstrar na prática. Começando então pela primeira tier. Agonia. Bem, essa skill ela basicamente converte o seu HP e transforma em mana sacrifica a sua vida e te recompõe a sua mana dessa forma você tem, tem mana infinita porém cuidado é uma skill suicida de forma com que se você usa a agonia na hora errada o mob te mata, então cuidado o um mago é uma classe mágica da tribo dos Morions, possui poderes destrutivos em área, é uma grande classe para pontuar em Sode, Com um dano excelente em área desde o começo do jogo, muito rápido de se upar. Segunda a skill é a Fagulha, skill de dano 1 a 1, acerta um alvo por vez. Skill Física, portanto, muito pouco usada, apenas como detalhe, né? E a segunda skill agora, você vê aí no canal Game TV. A skill Zenith. Este é um buff do mago da Tier 2, ah, basicamente, ela aumenta as resistências elementais do mago. Não é tão utilizada, né? Mas pode ver que está na base agora. Números base e aumenta bastante no level no level 10 porém há quem diga que é ineficiente que não ajuda muito mas talvez te ajude a contra congelamento e isso tem bastante no jogo e a última skill da tier 1 do mago é bola de fogo a primeira skill diária do mago ela possui um dano baixo não é usada em burbs finais porém é a primeira skill de área do mago e ajuda muito no up inicial do level 20 em diante. Você consegue upar rapidamente, nesse caso eu sugiro para que você upe num mapa de level um pouco maior. né? Terra Maldita para cima com essa skill. Seu XP voa. E agora para a Tier 2, galera. Primeira skill é uma passiva. Mestre da Mente. Aumenta a mana permanentemente, passivamente. Olha só, veja que eu tenho 4k de mana. Próxima skill. O ar Tornado. Essa skill é a segunda diária do mago. Possui um aumento no alcance e na área. Visualmente está errado o detalhe ali. Primeiro de cima é o alcance e de baixo é a área pessoal. Então não chega a uma área muito grande no level 10. Mas o efeito dela visual muda. De forma com que fique bem gigante. Fique, fica bem grande visualmente o tornado level 10. E é também mais que importante. Porque com a drena almas você recupera toda a sua mana usando o Ar Tornado nos mobs, embora não cause efeito. A próxima skill que você viu ali, enquanto tiramos aqui, pausa para nossa Print Screen do dia, para não perder o hábito. Aqui em Pillai, é o encantamento, o encanto né, do mago, é, infelizmente não é uma skill que você vai utilizar, ela não tem utilidade em leves finais, você geralmente usa ela como skill suporte, em terra maldita para bufar a arma de um colega de grupo, que aumenta o dano sim, nessa etapa ali no 3x até o 4x, ajuda a sua parte. E não tem nenhum incremento a mais no poder final, apenas no padrão mesmo. E há também né, alguns que já vi já, automex, Utilizando um mago para se bufar. Mas aí eles usam o um poder elemental de gelo né, para congelar os alvos. Com o seu arco ou lança. No caso, tendo um mago de char auxiliar. Mas aí até pegar né, o elemento gelo demora um pouco. Se pudesse escolher, seria bom. né? Qual elemento que você vai querer. Bem pessoal, vamos agora para a última skill da Tier 2 do mago, é o Raio da Morte. Enquanto eu vou demonstrando, demonstrando na prática para vocês essas skills. Aí a Fagulha tem um alcance muito bom, hein? Embora não seja utilizada. Zenith, o buff. Não é a prioridade, é uma das skills finais do mago, que realmente não ajuda muito. Eu pude testar já a Zenith efeito de gelo, não resiste muito a gelo no level 10, infelizmente parece que está bugado isso aí, não, não aumenta muito sua capacidade de aguentar o congelamento muitas classes com congelamento, né? Pike, assassina, Atalanta e era Sacer também. Você vê ali a mana aumentada. É uma skill passiva, não requer ativação. Eu queria fazer uma pausa rapidinho para te convidar aqui para se inscrever no canal GameTV... TV. Tá curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí, compartilhe o vídeo e deixe seu like vídeos aqui no canal GameTV segunda a sexta, todo meio-dia, de meio-dia em diante então confira sempre, os... você tem a opção de ativar o sininho do canal para receber notificações de novos vídeos você viu agora o raio da morte pessoal, o raio da morte é a última skill da tier 2 do mago é uma skill física de dano 1 a 1, com alcance. É uma das skills mais importantes do mago. Então, coloque level 10. E é muito importante você usar muito ela no 4x, 5x e em diante. Se você usar ali uma força celeste no 5x, física, uma força física celeste, colocar raio level 10 um cajado bom um cajado com mix digamos você sai matando tudo lá em d3 você dá um hit no mob e mata ele em d3 calabouça antigo santuário sombrio realmente é uma fase muito boa e aí a dica né, para quem vai upar um mago é muito legal de você upar um mago Bom pessoal, perdemos duas skills, vamos recuperar então a nossa timeline. Ah, tier 3 do mago. Escudo energético é o principal buff do mago, na minha opinião, é o que mantém de pé ele. Nada mais nada menos que te faça absorver os danos desferidos contra você. A troca de mana, quanto mais forte é o dano que você recebe, mais a sua mana baixa. Simples assim. E se você absorve muito o dano, a sua mana não baixa, tal como está aí ó. Simplesmente a mana não baixa e eu não tomo dano. Incríveis 40% de absorção de dano no level 10 da bolha, como é chamada. A segunda skill da tira, a tira do Mago é o terremoto, a terceira skill diária dele. O terremoto era muito utilizado em tempos antigos, 2008 2011. Os magos upavam muito direto, né, lá em D3, Calabouço, bons tempos, né, porém atualmente não é utilizada, não se usa mais a Terremoto em levels finais, mas ainda se usa muito ele para upar no 5x, level 60 em diante, até 80 mais ou menos. Bom, a terceira skill é Espírito Elemental. Espírito Elemental aumenta o dano do mago. É um buff, aumenta o dano mágico do mago. E a última skill da tier 3 pessoal, e espada dançante, é um buff muito pouco utilizado. Também assim como a Zenith, skill Zenith da tier 1 do mago, é uma opção final, sobrando pontos SP. E aí você tem mais dano de acordo com o seu cajado e level da skill. Mas causa muito pouco dano. Um efeito que pode, talvez, ser interessante. É o efeito de congelamento da espada dançante. Mas também, assim como o encanto da tier 2, você não pode escolher o elemento que quer. Se há uma coisa que fosse interessante, seria a espada de gelo a congelar em PVP o alvo, mas também tem que ter sorte, né, em pegar o elemento. Mas se você pegar o o gelo, ajuda um pouquinho assim, para PVP. Detalhe é uma skill que não pode ser recastada, não pode ser reativada. Ativar e desativar, não pode manipular a skill. E agora tira 4 galera, é o chama elemental, é o pet do mago, mais que isso, é também o símbolo do mago. É um pet do elemento fogo. É, até chega a ser útil em levels mais baixos, o próprio mestre Rayman summona um chama elemental bem forte. Mas não é utilizado não em leves finais. Segunda skill da tier 4 galera, ondas de fogo. Está aí a quarta skill de área do mago. Skill mágica acerta em área, não erra, dá dois hits, porém muito fracos ainda. Vamos ver em um futuro balanceamento do mago. Também não é prioridade. Mas aqui fica a dica. que você pode usar ela com bando com meteoro. Quando conseguir a tier 4 no 6x. Aí pode dispensar terremoto. E usar ali F1, F2. A próxima skill do mago é muito interessante. Pessoal, distorção. É um curso, uma maldição. E aqui ele já tem um aspecto de chama, né? É... Porque é uma skill de curse, na verdade, né? E olha só, você deixa o alvo mais lento e deixa o alvo com menos taxa de ataque. A distorção, porém, no PVP, ela funciona assim. Se o... Se o alvo, ele... Tá com algum item shop defensivo, força guardiã, VL, dizem que a distorção não pega muito, mas é sim interessante você pôr level 10 ela, e aí o alvo fica incapacitado, fica com taxa de ataque reduzida, velocidade reduzida, mecanicamente falando, o alvo passa a errar mais hits e você Logicamente, mecanicamente falando, passa a ter mais defesa, mas não visualmente, né, apenas na lógica. Bem, a última skill da Tier 4 do Mago, pessoal, é o meteoro, consagrado meteoro, foi balanceado, tem um delay de 5 segundos, se eu não me engano, tem um mais um hit, tem um quarto hit agora, são quatro hits, meteoro, foi balanceado. Então tá muito top, muito legal. O mago tá fazendo muito gold em sword e é a classe que eu recomendo para sword para vocês. Para fazer muito ouro em Belatra. Também cavaleiro. E aí já seria assunto para um outro vídeo. Mas Meteoro Level 10, com certeza. Skill de área. Tem um alcance e área não muito grandes, mas suficientes. Já basta para você. Fazer muito gold e upar muito bem. Tem delay em todos os levels, então pode pôr level 10 o quanto antes, né? Agora tier 5, pessoal. Silrapin. Agora poderosa tier 5 do mago. Tá aí a última skill de área do mago. Tem o um alcance aumentado. Foi balanceada e foi rebalanceada a skill, melhorada, de modo que agora você pode usar level 8 sem delay. Antes era level 6. E aí você usa assim: você upa 13 e 1. 3 Surafin, 1 Meteoro. Então coloque level 8 ela. O quanto antes, o Meteoro level 10. Até agora são as nossas duas skills prioridade dos pontos EP. O Rink ela pega apenas o dano frontal, mas é um, um dano frontal com área muito boa. Próxima skill, Vistenus, skill incrível do mago, ela encolhe o alvo, qual a função dela? Ela baixa o HP, é um loss of Life, digamos assim, na linguagem dos jogos, né? É, você não pode evitar a perda de vida, ou seja, quanto mais alto for o level da skill, mais HP vai tirar do mob, muito semelhante à extinção da Sassia. E também te dá um prejuízo no dano, ou seja, aumenta o dano que você causa no alvo. E passam que o alvo praticamente é, morra logo. Em alguns bosses de vento não funciona. Mas em muitos bosses, na maioria dos bosses do jogo, funciona assim. E isso aí faz o mago ser um dos principais Hunters do jogo. O Vistanus. Não é muito comum ver um mago hunter com Vistanus lá, com... Build Física, Puri, não é comum não, mas dá pra arriscar. Que tal, hein, pra pegar aquele item Verus top? E não pode ser usado em PvP. Bem, a próxima skill é uma skill de dano 1 a 1, pessoal, Prima Ignis. Skill Física... Dá 2 hits, tem o dano muito mais forte que Raio da Morte. E a última skill do mago, também a última skill da Tier 5. E o buff mais forte do mago é o Tier de Anima, que eu estou já usando. Você deve ter visto quando eu ativei né? Aumenta o dano mágico em 150% no level 10, pessoal. Isso faz com que o mago tenha muito dano em área. Então, prioridade. E agora, sobre build, né? Sobre os pontos EP. Seria assim, Meteoro, level 10. Fiorafim, level 8. Tiro de Anima, level 10. E aí, tudo que sobrar... Você investe ali em distorção até o 15x você tem pontos sobrando para isso tranquilamente e uma última skill de pontos Ep para você colocar sobrando pontos depois de colocar em meteoro, Surafim, tiro de anima e distorção. Daí, na minha opinião, seria a Vistenus, né, que é para você fazer hunt ou matar aquele boss mais rápido em Soji. Está aí então as skills de mago, pessoal. É uma classe mágica muito boa, com um dano muito forte. É, tanca muito, eu acho que hoje é uma das classes que mais tancam no jogo, uma das duas classes que mais tancam no jogo o mago realmente ele tem recursos para tancar muito com bolha com distorção com escudo que eu não recomendo e com vl também no caso vl é externo né? da lojinha ali. falou galera compartilha o vídeo aí deixa seu like e até a próxima